Sejam muito bem-vindos ao Cometa um canal no YouTube focado em desenhos animados. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje eu irei falar de uma coisa simplesmente incrível que vai ser ótimo para as teorias de Shivro Universo. E bom, aos meses atrás a Cartoon Network havia anunciado que Shivro Universo teria um jogo com uma história incrível. E esse jogo, diferente dos outros, seria lançado para PS4 e Xbox One. Ou seja, o jogo teria muito mais possibilidades. E depois de muito tempo de espera, o jogo Steven Universe Safe the Light foi lançado para PS4. E mano, o jogo está simplesmente magnífico, com uma nova história e novos personagens. E nesse jogo foram reveladas coisas MUITO IMPORTANTES para a história da série, coisas que até podem quebrar várias teorias. E é sobre isso que eu irei falar no vídeo de hoje, é, na real irei falar especificamente sobre uma dessas coisas, que na minha opinião merecia um vídeo só sobre ela, mas depois irei fazer um vídeo mostrando tudo que foi revelado no jogo Save the Light, então fica ligado nos vídeos aqui do canal, beleza? Mas enfim, logo no início do jogo você tem que ir atrás da Resonite, que é a vilã do jogo, e para chegar até ela você tem que passar pela Beach City Woods, que é aquela floresta que o Onion brincava com seus amigos. E até aí tudo bem, você enfrenta alguns inimigos, coleta alguns itens, resolve outros puzzles, até que finalmente você encontra o castelo, quero ver quem vai entender a referência hein, onde a Resonite está com o Prisma, mas um pouco antes de você encontrar a porta onde leva até a vilã, você encontra outra porta um pouco estranha, e só se liga no que está deseado nessa Secret Door. É, Denise, você para até não entender direito Mas e se eu te falasse que essa imagem É uma fusão das diamantes Mas calma que ainda tem muita coisa pra eu falar Então, vamos começar, Ih, rapaz, eu nem falei o tema do vídeo Como eu sempre faço, é... eu acho que eles nem vão perceber isso, tá É, vamos começar E bom, se você quiser chegar nessa porta dentro do jogo, você deve ir até a parte South Trail da floresta de Beach City. Essa porta vai ficar próxima de um puzzle de guitarra e do único portal dessa parte do mapa. E é lá que vai estar a Secret Door. E com certeza você deve estar curioso sobre o que tem atrás dessa porta, certo? Mas primeiro, vamos olhar a gravura que tem nessa porta para vocês entenderem porque eu acho que é a fusão das diamantes. Se analisarmos bem, nessa porta vamos ver algumas coisas bem familiares. Acho que o que todo mundo pensou de primeira quando viu essa imagem Foi que ela estava mostrando a fusão do templo Mas se a gente comparar, vamos ver que a fusão do templo tem oito braços E essa fusão ou gem mostrada na porta tem apenas seis. Então não, não é a fusão do templo Outro detalhe que vocês devem perceber é que essa gem ou fusão está segurando uma esfera E onde mais tem uma imagem dessa? Isso aí cara, no mural da diamante branco E vamos combinar que essa imagem lembrou muitos murais né? Incluindo também os detalhes das mãos de da diamante amarelo. Outro detalhe que chama muito a atenção é que a cabeça dessa imagem é um triângulo com mais triângulos dentro. Obviamente lembrando muito a triforce dos Jogos da Zelda. Mas todos nós sabemos que quando tem um símbolo assim em estilo universo, nós estamos referindo à autoridade diamante. Mas comenta se isso aí realmente é uma fusão diamante, porque ela tá com esse triângulo na cabeça? <risos> Boa pergunta, meu cara duvidador. E bom, a resposta dessa pergunta é a diferença dessa imagem da Secret Door para os murais da base na lua. Calma que eu explico. Os murais eram bem literais em relação à aparência do que eles estavam sendo ilustrados. No caso, eles estavam ilustrando as diamantes. Já essa imagem não é muito literal. Ou seja, essa cabeça de triângulo é só uma forma de deixar destacado uma informação bem importante sobre o que está sendo ilustrado. No caso, fazendo uma relação entre essa imagem e a autoridade diamante. Outro detalhe bem interessante é que nós podemos ver as pedras da diamante azul e da diamante amarelo um do lado da outra. Isso já quebra muita teoria aí de, de pedra em cima da outra, umas coisas assim, fusão de pedra. Muito legal, né? E mano, olha que top! Essa fusão da diamante só possui três diamantes. A diamante azul, a diamante amarelo e a diamante branco. Podemos confirmar isso por causa do símbolo da nova autoridade. Ou seja, quando essa fusão foi mostrada, a diamante rosa já estava morta. E eu acho que por essa imagem estar na Terra, o único momento que alguém conseguiria ver essa fusão foi no dano das diamonds. Isso significa que o dano das diamonds foi causado pela essa fusão de três diamantes. E por isso que tem a cor das três diamantes e por isso que é apenas um fechido de luz. Mano, que descoberta incrível! Óbvio que isso é só uma teoria, né? Mas faz muito sentido. Mas agora você deve estar se perguntando, comenta como eu faço pra abrir esse lugar. É, o que caramba tem atrás dessa porta? Ou então, quem fez essa porta aí? Bom, para você abrir essa porta, você tem que pegar um item chamado Secret Hose Reservoirs. É esse item aí da tela. Que inclusive, a Metis fala desse item na primeira vez que vimos a Secret Door. E sinceramente eu não lembro onde você consegue esse item. Mas eu recomendo que depois de você zerar o jogo, você volte até lá. Que provavelmente o item vai estar tá na sua cheeseburger backpack. Talvez porque você tenha pegado ele sem nem perceber, tá ligado? Ah, mas não, esse item não está na floresta. Mas depois que finalmente você conseguiu esse item, você vai abrir a porta. E descobrir o que tem atrás da porta. Será que é uma nave de antiga Ou será que é um templo das diamantes? E as minhas só... Não tinha nada disso! Ah, que legal! Só tinha mais floresta pra você explorar. A única diferença é que se você estiver jogando com a pérola, ela vai dizer que essa área é muito perigosa e tal, mas... Não tem nada demais por lá. Isso desvaloriza muito a teoria inteira, porque, tipo, pra que alguém colocaria algo tão importante na porta pra não ter nada depois dela? E bom, para isso eu pensei em duas hipóteses. A primeira é que isso é apenas um easter egg, mas não um easter egg normal, e sim um que revela uma informação que só vai ser dita no futuro da série. Ou seja, na série principal nem tem essa porta, é só uma referência mesmo, um spoiler ou algo assim. E a minha outra hipótese é que essa porta irá levar sim pra algum lugar, mas só no desenho, no jogo não leva pra lugar nenhum. Agora, quem colocou essa porta lá? Quem quem fez essa imagem? E agora vamos para as teorias. E eu pensei em várias coisas. Talvez isso tenha sido uma Crystal Gem que tenha feito depois da guerra pra indicar o que aconteceu, sei lá... E só até explicaria porque as gems sabiam como abrir a porta. Se você estiver jogando com a Ametista, ela fala como abre a porta e tal. Outra coisa que eu pensei foi que uma gem corrompida desenhou isso. Tipo, talvez ela tenha feito isso pra expressar o que causou a corrupção das gems, quem sabe. Mas eu quero ouvir a ideia de vocês. Comenta aí quem você acha que fez o desenho na porta aí nos comentários. E os melhores comentários eu vou dar aquele amei bolado, tá ligado? Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Porque, mano, vão vir mais vídeos incríveis sobre as coisas que foram mostradas em Save the Light. Que vocês nem acreditam. Na sério, tem muita coisa no jogo que, você... que... que muda tudo, tá ligado? E se você quiser ficar por dentro de ainda mais coisas, me siga no CIU, porque eu posto várias coisas lá. E inclusive eu converso com vocês através do chat, mano. Olha que legal. Já que estamos falando, termino, mano. Compartilha esse vídeo lá e marca a tag Teorias. Sério mesmo. Isso me ajuda muito com o canal e vai fazer você ser um inscrito bolado aqui do canal. Mas enfim, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!